Okay. Nessa paz, amados, estamos aqui na nossa convenção, tendo o privilégio de apresentar o nosso projeto de campanha dos 40 dias de oração em jejum. Está aqui o livro que vai ser acompanhado de campanha. Eu quero dizer a todos que a nossa igreja de Guaíra ela está empenhada nessa campanha. Eu não vê a hora de começar, porque desde o dia que foi lançado essa campanha, a gente tem notado na vida da igreja uma mudança um desejo de santificação, uma experiência com o Espírito Santo. Então eu, eu, eu incentivo nesse momento, você que ainda não fez essa campanha, faça com a sua igreja, que vai ver uma grande mudança em todas as áreas da sua igreja. Está aqui o livro, uma bênção, eu tenho certeza que vai ser bênção para você também. Deus abençoe e vamos começar essa campanha logo.